que Maringá não estava preparado para o Carnaval 2023, o Fatomaringá.com aqui na cobertura do Carnaval da Prefeitura que foi organizado através da Secretaria de Cultura, eu estou em companhia do secretário, hoje seis horas da tarde, a festa começou meio dia, mas a fila ainda é grande, essa gente toda vai conseguir entrar? Vai conseguir entrar, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, um dia de muita alegria, provando que existe perfil de Carnaval Popular de Rua aqui em Maringá. Nós separamos 10 mil entradas para hoje, já acabaram, estamos liberando mais um lote para o pessoal entrar aqui, então muito provavelmente vai dar mais de 10 mil pessoas hoje com toda a certeza vai repetir amanhã domingo e na próxima terça-feira lá na matinê no Parque do Japão. E lembrando que a festa amanhã domingo 19 começa meio-dia, convida o pessoal para as Aproveitar esse carnaval desse ano, né? Porque o povo tá com saudade. A pandemia deixou o povo com saudade. Deixou o povo com saudade e deixou o povo esquecendo que quem fica por último, às vezes, não vai curtir toda a festa, né? Por ser um carnaval, um carnaval público, organizado pela Prefeitura de Maringá, nós temos um horário limite. Nós vamos até às 9 horas da noite. Então, quer curtir com mais tempo? Vem a partir do meio-dia até às 2 e meia, 3 horas da tarde. Os portões estão muito tranquilos, muito sossegados. E aí, lembrando que a entrada é 1kg um de alimento, nós temos parceria com uma rede de supermercados, quem quiser, tem oito pontos aqui na cidade, dá para trocar nesses mercados ou então dá para vir aqui e trocar na hora. É uma festa para a juventude, mas também é uma festa para apoiar quem mais precisa, as pessoas em vulnerabilidade alimentícia. E quem chegar nessa festa, Vitor, vai encontrar a marchinha, o samba, pagode, o que, que tem lá dentro? Tem de tudo agora, mas ao final é funk. A galera agora fica pirada no funk, tem alguma coisa de axé ali, um tecnobrega. Mas nós começamos hoje ao meio-dia com uma banda que tocou martinha, tocou rock and roll, enfim, tocou várias coisas e mais do que isso. Nós temos locais para quem quiser comer, locais para quem quiser beber, enfim, banheiro, ambulância, segurança. Tá muito gostosa e nós deixamos o convite para todo mundo para que venha se divertir conosco nessa festa maravilhosa organizada pela prefeitura de Maringá. Só ah, Também, né, um protocolo aí de segurança. Vamos lembrar para as pessoas aí como é que funciona para entrar. Já falou que o ingresso, né? é um quilo de alimento, mas tem um protocolo, tem que ser maior de idade, aqui também se cumpre um protocolo, para que todo mundo possa brincar em segurança. Né? Sim, entram aqui na Vila Olímpica somente maiores de 18 anos, nem menores adolescentes com responsáveis não entram, bebidas somente se tiver em garrafinha plástica e com menos de 2 litros, entre outros, mas o, o mais importante são esses itens aí. Mais do que isso, né? na entrada nós temos uma revista, nós temos checagem de documentação de identidade e nós mobilizamos todas as forças de segurança da nossa cidade. Então estão conosco, corpo de bombeiros, polícia militar, guarda municipal, secretaria de mobilidade urbana, enfim, para fazer um carnaval tranquilo para toda a população, para quem quiser se divertir, enfim, ficar muito tranquilo, muito de boa, está acontecendo, nós estamos realmente muito satisfeitos com o resultado de hoje já. Secretário, terça-feira é o dia do Carnaval Infantil das Crianças, acontece lá no Parque do Japão, vamos convidar a população para participar e lá vale fantasia, vale tudo também, né? Vale tudo, vale tudo. Sabe que o nosso prefeito Ulisses Maia é alguém que quer colocar toda a população mesmo. Toda vez que a gente ouve o discurso dele... É, Maringá para toda a população, para todas as pessoas. Por isso que neste ano, uma das outras inovações que nós fizemos foi a de voltar com as famosas matineias. Muita gente não conhece, muitas crianças não participaram. E aí vão ser marchinhas de carnaval, enfim, é, serpentina para lá e para cá. Aí no Parque do Japão, a partir das 3 horas da tarde, lá no restaurante do parque, das 3 da tarde até as 6 horas. Então fica o convite para todo mundo. E o rito de entrada é o mesmo, é um quilo de alimento. Troca nos supermercados ou troca no local e aí todo mundo pode vir conosco se divertir, que vai ser uma maravilha. Então vamos ver como que está a festa do Carnaval 2023 aqui em Maringá. Até mais! O Carnaval está maravilhoso, que todos se divirtam igual nós estamos se divertindo bastante. Valeu pra saudade do Carnaval, né? Verdade, estava com tá saudade, Carnaval. valeu demais. Festa é, do bem essa! Festa é, né? do bem, todo mundo se divertindo! É, e sim. não é não! Tamo junto!